Ok, queridos, ah, tivemos um probleminha aqui, por isso que houve um corte, mas já voltamos. Eu estava aqui apresentando o Luciano, nosso amigo querido, um dos mestres mais conhecidos do Brasil, um homem que Deus tem usado com profundidade na, no estudo da Palavra de Deus, mas ao mesmo tempo com uma capacidade de contextualizar, de trazer isso para a prática da vida da Igreja. Eu queria agradecer você, Luciano, por estar participando conosco e também abrir, né, porque hoje é o dia da sua live, né? Também, E, também. e, a gente, e abrir a sua para a gente fazer um negócio junto aqui, né, de uma maneira diferente. Né? Então, seja bem-vindo, viu? Querido? Muito obrigado. Bom, eu tô, estou tô muito feliz, é, primeiro pelo, pelo privilégio, né? Você é o que aí fora a gente chama de uma lenda, ah, Que Que é isso, cara. <risos> 33 Nada. anos, né? Só, só, só aqui que, na, na, só PIB na PIB de PIB. Curitiba a PIB é uma... Uma igreja referência, modelo, inspiração para nós e para muitas lideranças no, no, no Brasil. E a gente, conversando esses dias, resolveu unir a, a esforça e fazer essa live junto, né? Não apenas na, na Rede Super, mas também usando todos os nossos canais pessoais da igreja. É, e por um motivo, assim, muito, muito especial. A gente, além de trocar figurinha de, de perspectivas bíblicas, é, poder dar uma um gás, uma divulgada nesse livro novo que você está presenteando a gente, né, o corpo de Cristo, com isso. Então, para aqueles que nos acompanham nos nossos canais, esse mês a gente está falando bastante sobre, sobre imagem, né, e a gente vai voltar a falar sobre o assunto, mas eu realmente é, não apenas entendi a importância da gente unir as forças para tratar desse assunto, como fiquei muito feliz. Para mim é um privilégio, gente, de, de verdade. É uma alegria, né? a gente já se conhece há muitos anos, e, e se respeita, né? tem, tem trabalhado junto aqui na cidade verdade. Eu acho que uma das coisas bonitas da cidade de Curitiba É que não existe competição, né? os irmãos aqui, as igrejas, elas trabalham é, em unidade eu, O Marciano está aqui conosco, não está aqui sentado, mas tá, uhum, veio com você verdade. e Que dirige o núcleo de pastores, e a gente está junto Tem a semana de avivamento que acabou agora então, essa coisa de, de fraternidade mesmo, aquele sentimento de sermos companheiros na mesma missão, né? Estamos lá numa ação diferente, numa visão um pouquinho diferente, porque Deus nos deu visão, mas, mas fazendo a mesma obra, né? a mesma verdade. coisa. Então, é com muita alegria que eu recebo você aqui e eu participo com você lá, porque a gente está fazendo tudo junto. Então, é eu estou na live sua e você está na nossa e está nos programas da Rede Super aqui com a gente também. O tema que eu queria trabalhar hoje é um tema que você escreveu num livro que eu achei que tem, assim, muita conexão com o livro que eu escrevi também, que é aquele livro que foi editado pelo mundo cristão, o seu, Como Deus Transforma a Tristeza em Alegria, Sim. tá? Então, esse livro, né, ele tem alguns assuntos muito interessantes, né, eu tive o privilégio de lê-lo, e olhar, e, e ver que você começa ali com a, com a origem do sofrimento, né, uhum. e vai terminar com a glorificação, né? Então é um livro muito legal e vai colocando ali uma série de, de, de, de passos ali olhando para o choro, é, para as perdas, né, e essas coisas todas, né? Fala um é, pouquinho para a gente a disso. minha a minha preocupação no livro. Bom, no, no, no ano passado eu passei o mês de agosto todo pregando uma, uma série de mensagens na alcance Curitiba que a gente, brincando, isso não era o título, a gente chamou de A Teologia das Lágrimas. né Porque nunca foi um assunto que eu, de vez em quando, era uma mensagem aqui, outra lá, é, mas a sensação que eu tinha é que eu nunca tinha conseguido entender a, a, a doutrina bíblica. né e, e acho que um problema dos, dos nossos dias é, é, é, muitas vezes, a gente explorar aspectos das escrituras e, e, e às vezes, tirá-los dentro do, do, do contexto da, da macrovisão. Então, essa preocupação de começar a entrada do, do, do pecado como problema o desfecho da, da, da redenção é, foi tentar trazer essa coisa para aquele por um poxa vamos tentar olhar o assunto como um todo e não apenas parte dele né e, e isso tudo começou piragine com é, uma experiência que eu tive eu acordei uma uma manhã no, no mês de julho do, do ano passado e um versículo ardia no meu coração é, é cada um tem a sua forma de Relacionar com Deus, entender o que Deus fala Mas quando eu acordo com um versículo assim Não há coisa que eu li, que ninguém falou Para mim é mais do que uma, uma lembrança Aquilo vem muito forte dentro de mim Eu já sei que é Deus chamando minha atenção Para meditar, refletir naquilo E era o texto de, de 2 Reis 25 Quando o profeta Isaías volta Depois de primeiro ter dado um, um, um decreto à parte de Deus para Ezequias Que ele ia morrer, a Bíblia diz que ele virou para a parede Orou e chorou e ele volta e da parte de Deus e diz, eu vi as tuas lágrimas. Essa frase, vi as tuas lágrimas, parecia um letreiro Abriu. de neon. E eu, eu não conseguia, como diz o mineiro, garrou no, no meu espírito, no meu coração, eu não conseguia me livrar daquela frase o dia inteiro. Puxa, Deus vê as nossas lágrimas. Não apenas ouve oração, Ele vê. Ele não é indiferente à nossa dor, Ele não é indiferente ao nosso é, é, é, é, sofrimento. E aquilo ficou o dia inteiro dentro de mim e mexeu muito com a minha fé. Mas no dia seguinte, quando acordei, é, tinha um outro versículo vibrando dentro de mim, que era Malaquias 2,13. Vocês cobre o meu altar com choros, lágrimas, gemidos, e eu não vos ouço. E a vontade de dizer, peraí, ontem o senhor, via o senhor as viu as lágrimas. agora, como é que é? Hoje você lá... não... Agora, como a gente sabe que, que, que a Bíblia não se contradiz, eu sempre digo que diante de qualquer aparente contradição, a gente tem um desafio de interpretação. E eu comecei a pensar, porque assim, de uma semana não chegou a duas, talvez dez, onze dias... Né, questionando isso, mas Deus vê ou não vê as, as lágrimas? E de repente, o que eu percebi me veio um... É, a gente tenta chamar isso de um insight, a gente sabe que é, é sabedoria do, do, do alto, né? me veio um entendimento de que a gente precisa parar de enxergar apenas pedaços e, e ver o todo. Então, o, o entendimento que veio ao meu coração foi que existiam tipos distintos de, de choro, de tristeza. Né? Aliás, Paulo diz, a tristeza segundo Deus, Produz arrependimento para a vida, tristeza segundo o mundo, morte Então você não pode falar que é tudo, toda tristeza é igual e, e à medida que eu fui mexendo nisso, eu falei Peraí, todas as vezes que você vê um choro que não chamou a atenção de Deus Em destaque na Bíblia, ele está relacionado com o pecado né? Então a, a, a Bíblia diz que Esaú chorou Quando percebe que Isaac não tem bênção nenhuma para lhe dar Mas a leitura que Hebreus faz depois de nos afiar a não ser profano ou devasso como Exaú, né, foi dizer que, embora ele tenha chorado, não houve lugar de arrependimento. Então, a Bíblia não só mostra um pecado como falta de arrependimento. Lá em Malaquias, a mesma coisa. Né? Aí, eles, verso, versículo 14 de Malaquias 2, vocês perguntam por quê? Porque o Senhor foi testemunho da aliança entre ti, a mulher da tua mocidade, com a qual você foi desleal. Né? Sempre era o pecado sem arrependimento. Então, às vezes... Se você pega só uma parte, Deus vê as lágrimas, Deus se importa, daqui a pouco nós temos um Deus que parece que tem a obrigação de mimar todo mundo. Verdade. Que além de não ter compromisso ou fé, às vezes ainda está né, é, é, é, enfiado no pecado. Então situações como essa, às vezes nos levam... Eu, eu já vi igrejas onde o chorar é quase místico. É, é quase como se estivesse na Bíblia, que não chora não mama e que, Deus vai, <risos> e que Deus vai fazer algo. Então assim, eu comecei a, a trabalhar aquilo em vários domingos e mesmo pregando o mês inteiro... Eu percebi que não dava, então eu, eu sentei no mês seguinte e escrevi o, o livro com essa intenção, além de tentar trazer encorajamento, também tentar trazer é, é, um pouco de, de alinhamento, né? porque a, a mesma Bíblia que nos, nos faz promessas de intervenções de Deus aqui na Terra, ela nos mostra que o estado pleno de restauração é futuro. Né? E, e, e até pelo fato de muitas vezes a gente ter intervenções em circunstâncias momentâneas, a gente começa a criar um, um, uma forma de pensar o evangelho como se Deus sempre fosse mudar as circunstâncias para nos agradar. E aí isso também já não tem base bíblica e eu acho que é onde muita gente se frustra. É verdade. Né? Então no livro eu tentei separar isso, por exemplo, se para Ezequias Deus mudou a circunstância dele, dessa forma tirou a alegria, é, é, a tristeza e trouxe alegria em outras situações Deus promete nos dar alegria independente das circunstâncias, que eu acho que é o sênio do evangelho, foi pregado desde o início e a gente está perdendo, o evangelho está cada vez mais antropocêntrico né? é, é, é, me parece raso, né? raso então assim, isso realmente me, me assusta, então um grande exemplo é, às vezes a gente acha, eu vejo muita gente dizendo, não, a Bíblia diz que Jesus chorou uma vez eu Falei, a Bíblia não fala que é uma vez só né? João 11,35 diz Jesus chorou, mas ele chora sobre Jerusalém No Getsemane, o livro de Hebreus diz que ele apresenta orações com lágrimas Então também houve choro A Bíblia diz que ele foi ouvido por causa da sua piedade Mas que mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu Hebreus 5, de 7 a 9 E que ele foi aperfeiçoado Eu lembro o choque que eu tive na adolescência Quando eu descobri, entre aspas, esse versículo A primeira vez prestei atenção falei, Como Jesus aprendeu a obediência? Ele, ele sempre foi obediente, ele nunca pecou né? mas o texto não está dizendo que ele não sabia nada e começou a aprender, está falando do último nível. Uhum. Né? Mm -hmm. Filipenses disse que foi obediente até, até a morte, até quer dizer, morte. o último nível. Então, aquele último nível era, era, era a última etapa. E como homem, ele passou... E que foi uma luta, né? no próprio Gethsemane, Né, aquele foi um momento de entrega. De né? entrega. Mesmo. Mas ali Deus não mudou as circunstâncias, não. mesmo quando ele chorando, não. mas mudou ele. Mudou ele. Então eu comecei a dizer, se Deus não mudar as circunstâncias, ele nos muda em meio as circunstâncias. Então, Mudança a gente pode esperar, mas não podemos estabelecer essa ideia de que ele só vai mudar aquilo que nos aflige também. Então a ideia foi tentar construir esse, esse equilíbrio e encorajamento. Continua acreditando num Deus que muda as circunstâncias, mas há momentos que não adianta a gente tentar inventar a explicação. Às vezes é muito mais fácil só dizer, não houve fé. Né? Eu particularmente fico muito revoltado quando, Também, quando alguém esquece. simplifica, porque o evangelho é simples, mas a gente não tem que ser não é, simplista. Não é nem simplificação, é um reducionismo puro. Né? Isso. Você vai lá para a coisa. Olha, deixa eu dar uma dica para você, você que está nos assistindo. É, no, daqui a pouco, lá mais para o final do nosso programa, é, nós vamos abrir os nossos canais aí de todas as redes aí para perguntas, tá? Então você vai, se você tem uma dúvida sobre isso que está sendo dito aqui, vai colocando lá já a sua pergunta, já vai posi posicionando para que a nossa produção possa depois selecionar as perguntas e trazer para gente aqui. Então fica aí. Mas deixa eu contar para você um pouco como é que foi que nasceu o meu livro, Sim. tá? Até porque a ideia hoje nós estamos promovendo um combo, né? É o combo. A gente entende que eles se casam muito e, e eu estou muito feliz. Me fale do livro. Então, já que você falou do combo, hoje você tem um presente aqui, né? Que a gente, enquanto durar o estoque aí, né, que a gente tem, é, se você comprar um dos livros, você vai receber o outro de presente. Se você comprar o meu, ganha do subirá. Se comprar o do Subirá, ganha o meu. É isso aí, né? Exatamente. Tá. Então você vai ganhar de presente. É dois aí. por um. Dois por um, né? E aí você vai, você vai poder desfrutar desse mesmo tema com mais profundidade. Ah, o, que, o que aconteceu comigo, você sabe, e a igreja nossa aqui sabe, todo mundo sabe, que a gente tem passado um tempo de luta muito intenso, né? Em casa, com a enfermidade da minha esposa. Então, são oito anos que ela, que ela vem sofrendo com essa enfermidade. É uma enfermidade progressiva. Não é? É, a gente ora e, e tem palavras de Deus que são assim, de profunda esperança, que a gente abraça com fé. Mas, à medida que o tempo passa, a gente entra em conflito interior. Tá? E, e aí, então, eu digo para você que algumas coisas da gente são são rápidas assim como aconteceu com você, mas outras são quase uma gestação, né? Então mais ou menos três anos atrás eu falei assim, eu quero estudar Jó, eu quero entender esse cara. E aí eu li Jó uma vez e deixei a coisa sedimentar um pouquinho, li a segunda, aí comecei a ler livros a respeito de Jó e deixei sedimentar e a coisa ficou, daí escrevi um, um texto, até preguei um sermão sobre uh, o que que Jó falava sobre sofrimento, quais eram os principais uh, perigos que a gente tinha, então o reducionismo lá dos amigos de Jó, as outras coisas, e fui colocando algumas coisas, mas sabe quando a coisa ainda não está resolvida, e aí quando veio a pandemia, essa pandemia mexe com a gente, uhum. né, e a gente também fica de castigo, né, não pode sair tanto, não pode viajar, eu, eu falei assim, mas tem alguma coisa aqui que Deus é, tem para ensinar para a gente para esse momento? E somou com aquilo que a gente já vinha fazendo. E aí eu, eu comecei a, a grifar aqueles textos que você falou que brilham, né? As perguntas de Jó na Bíblia. Então, Jó faz uma série de perguntas. A gente olha para Jó e acha que ele está ali, né? Achando que está tudo bem. Não, não está não, cara. Ele faz um monte de questionamentos. E eu comecei, então, a selecionar algumas perguntas e dizer assim, quais são as respostas de Deus para estas perguntas que estão no coração de quem sofre? E aí, olhava para a Bíblia toda para tentar achar as respostas de Deus nas Escrituras para isso. Eu achei, aliás, fantástico, inclusive, a a Capa que vocês fizeram, né? É, é, eu, não, eu não sei se dá para aparecer para mostrar aí, aí a... é, é, no, no, no próprio, na própria arte talvez consigam ver ou não, né? Mas como quando se abre um diálogo na troca de mensagem, né? Deus Isso. tem resposta, ao sofrimento humano e, e, e aquela sinalização, alguém escrevendo do outro lado, né? Eu tanto entendi o livro dizendo vai vir resposta daqui, né? Como... Mas também. Deus deu dizendo tem resposta à vida e a gente não sabe quanto tempo ela não é tempo eu é. não sei o quanto que vocês pensaram mas eu achei que eu comentando isso com a minha esposa antes de ontem né ela ela achou assim também fantástico mas desculpe, eu não queria Agora essa deixa, deixa eu dar o crédito aí porque essa daí foi da da minha a ideia foi da minha Nora e da minha filha a capa que eu tinha escolhido não era nada dessa Entendi. <risos> mas daí chegaram lá e falaram: nossa capa tá muito feia vamos fazer assim e tal e sabe que projeto de família é, é, é sério né é você verdade. tem que dizer sim né? mas foi muito legal né e que bom você falar que que pegou porque foi essa justamente a ideia que tinha sido colocado e aí a gente começou a escrever e como você eu preguei uma série de mensagens sobre essas perguntas e você foi trazendo as respostas não só em jovens mas também em escrito na palavra de deus né e e no final a gente colocou tá esse é um livro que a gente até para dar de presente no final eu coloco termino com o plano da salvação né porque eu acho assim que é, não tem como a gente responder o sofrimento humano mas se não entender a graça salvadora de jesus porque tem coisas que só a vida eterna vai resolver, e que se a gente não estiver preparado para isso, a gente não vai alcançar é, essa plenitude do entendimento, é aquilo que você falou, tem sofrimento que é para a vida, para a morte, mas além disso, tem alguns que Deus vai dizer, olha, aguenta aí cara, né porque... A minha graça te basta, Exatamente. né? Exatamente, <risos> e a gente acaba, como o próprio Jesus nós mencionamos, né? Aprendendo algo, sendo aperfeiçoado, crescendo, porque é, a, às vezes a gente acaba enxergando aquela parte da Bíblia que talvez nos interesse. Um dia desse eu, eu, eu explorei um outro assunto, mas quando o João Batista está preso e manda os, os, os discípulos dele perguntar para Jesus, és tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Mateus 11, né? Eu lembro que um dia assim, eu fiquei chocado. Falei, cara, esse João Batista veio a público dizendo que aquele sobre quem ele visse desceu o Espírito Santo e é, é, é como pomba, e ele viu, ele testou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, né? E agora o cara tá balançado, né? Interessante que o Hernandes Dias Lopes, no, no comentário expositivo dele, faz alguns alguns comentários que eu achei muito interessante. Ele provavelmente estava na, na fortaleza de Maceióz e ele diz que talvez a, a, a maior dor ou angústia ali de, de, de, de João Batista eram expectativas não correspondidas. Ele sabia, convém que ele cresça, que eu diminua, mas o, o, o momento final, a maneira como a vida dele está terminando, né? e, e aparentemente tudo indica que havia uma, uma expectativa de que Jesus tivesse agido de uma forma diferente por parte dele. E como isso não, não aconteceu, ele está em crise. É lógico que Jesus manda um recado bem-aventurado, aquele né, que não encontra em mim motivo de tropeço, não se escandaliza, mas a gente não pode deixar de levar em conta que aquele camarada na prisão está questionando mil e uma coisas. E se um gigante na fé como esse, né, passa por uma crise como essa, seria muito inocência a gente achar, que nós não vamos enfrentar situações e que muitas vezes elas também não vão colocar né, a nossa fé à prova. Agora, o que eu aprendi é que diante de qualquer adversidade, a gente pode usar a resistência do vento, do vento de uma forma ou de outra. Né? O carro de corrida tem o um aerofólio para ficar colado no chão. É, o avião, ele usa a asa para se ele projetar. Levanta. Então, a gente pode ou, ou, ou crescer né? ou, ou ficar colado no chão, mas... É, também só dizer que tem crescimento, às vezes, é muito subjetivo. É então, eu acho que você, pelo, pelo conteúdo do livro, conseguiu ir um pouco além do que só a, a, aquela resposta que, às vezes, assim... É, outro de um amigo me falou assim, anima, mas não encoraja. Eu falei, mas tá quase contraditório. Ele falou, não, é que dá um pouco de ânimo, mas falta um pouco de encorajamento, ele tentando explicar, né? Porque, às vezes, fica muito subjetivo. Então, assim, eu gostei. Você pode falar de algumas dessas <risos> perguntas sem dar toda a resposta? Ou... Eu, eu acho assim que uma que, que, que sempre quando a gente está sofrendo é, vem na cabeça da gente, né? é aquela assim, né? Ninguém me escuta, né? porque parece que a gente está falando e todo mundo está focado no, no, no seu problema, no seu mundo, ou então ouve um pouquinho e já dá licença e vai embora, né? Uhum. E aí é, o Espírito, né? Essas são ministrações de Deus na vida da gente, né? E aí, de repente, ele diz assim, cara, como é que ninguém te escuta? Eu pego três caras que vêm do, do fim do mundo, aí, de lugares diferentes, para ficar sentadinho no chão, sem falar nada no começo, só para te ouvir. Eles ficam lá sentadinhos, um bocado de tempo, só para te ouvir. Como é que ninguém te escuta? Eu te escutei, mandei e tal. E aí a gente olha para dentro a gente diz a assim: a gente ele... não faz, né? É? Sete dias ele sem abrir a boca. Sem tipo, abrir o a Jó boca podia ter é? falado o então, que quiser. E estava lá só para ouvir e tal. Então, assim, gente. É, é, Deus faz assim com a gente, né? Quantas vezes, né? Chega alguém que você nem espera te dá um abraço. Chega alguém que diz que orou por você. Chega alguém que vem com, com lá em casa, por exemplo. Tem algumas pessoas que são tão, tão especiais assim que marcam a vida. É comida, gente que manda comida na minha casa todo dia, cara, tá? É gente que que é, são assim tantos pequenos... Como é que não tem ninguém que te escute? Né? Então, eu acho assim que, é, é, às vezes, a gente ouve as dores da alma e não consegue ouvir os gritos né, da graça de Deus que estão à nossa volta. E, e, e a gente, às vezes, tem que parar um pouquinho de ouvir só as dores da alma para perceber quanto da graça de Deus está se colocando. Às vezes, a gente acha, se acha abandonado, o senhor me abandonou, né? Então, me lembro de uma que ele fala que é, eu sou o arco que a corda quebrou, que, a, que não tem corda, né? Quer dizer, não funciona mais, eu já tô, né? Então, às vezes você está passando por uma luta. E você olha para isso, mesmo ah, Cara, acabou minha vida, não tenho mais o que fazer. Como é que para onde eu vou? E aí vem todo, todas as ações do Espírito de Deus mostrando o que, que Deus faz com o cara que se sente como um arco que não tem corda, que não consegue mais produzir, não consegue mais fazer. Eu digo para você, Luciano, talvez os sermões mais profundos que eu já preguei foram aqueles que eu estava em lágrimas e Deus me tocou profundamente. Alguns até, eu digo para você, você já deve ter vivido isso várias vezes, que eu não preparei, que eu recebi em sonho. Tem alguns sermões desses que eu estava dormindo e o sonho veio, o texto, a palavra, a explicação, e não era para o povo. Eu preguei depois, mas era para mim que era para você. É só como mim. Paulo, com a consolação que é consolado, consolou outros. Né? É verdade. É, eu, eu gostei da ideia, Piretini. Bom, pode ter um, um ou outro nessa é, hum. é, quantidade enorme de gente que nos acompanha, em todos esses canais que nós estamos transmitindo, que. É, que talvez entre e conheça você, não me conheça, conheça mim, não te conheça. Então, é, Pascoal Piragini é um pastor que eu respeito demais. Né? A, a PIB é uma das grandes referências que nós temos aqui em Curitiba, não apenas pelo tempo, né? mas, mas, mas por tudo que construiu, por uma visão é, é, de trabalho onde nunca é só para dentro, é, é, é para fora. E o para fora não é só os não alcançados, sempre esse coração de servir o reino de Deus mas assim nunca já ouvi o, o Piragine muitas vezes, principalmente em eventos para pastores e, e líderes, né? É um meio onde ele ele é uma pessoa assim muito respeitada por, por toda a graça de Deus, por tudo aquilo que Deus lhe deu e derramou, mas mas como pregador, como ministro da palavra, né? Nunca ouvi absolutamente nada que pudesse, porque a, a gente acaba se tornando crítico, né? Quem prega ensina, etc. Não não não dá para concordar com isso, não não é por aí, pelo contrário. Né? Sempre fui assim, muito inspirado. E quando a gente conversando, não apenas sobre o seu livro, o contexto em que veio, é, realmente eu fiquei assim, empolgado com a possibilidade da gente tentar divulgar isso num nível maior. E a ideia até de colocar os dois livros juntos, talvez alguém tenha o meu, né? mas é, é, não tenha o seu, e vice-versa. E, e, e quem já tem um, e nessa hora levar um segundo, que abençoe né, a vida de, de é outras pessoas. Então essa ideia de fazer um... Um sair de, de, de, de brinde, até para quem já tem talvez um e não tenha outro, pode ser uma forma das pessoas né, ainda abençoarem, como você disse, né, com, com é, é, uma orientação levando a Cristo no, no, no, no final. Eu estou muito empolgado é, com esse livro, a gente vai fazer, mesmo depois da live, muito barulho né, divulgando esse, esse presente que você trouxe para o Corpo de Cristo. Aliás, quantos livros você já publicou até hoje? eu acho que esse é o décimo nono eu não tenho certeza não eu, eu confesso para você que que que sempre, meu foco sempre foi ministério local Sim. né então eu sou eu, os livros saíram à força né foi arrancados assim mas é um ministério que que tem um alcance incrível que a gente não imagina de abençoar pessoas que você não atingiria uhum. que você não chegaria nem pela pela mídia social porque às vezes a pessoa que está vivendo uma situação A ou B, ela não aceita ouvir um pastor falando, mas ela aceita ganhar um livro e ler. Daí ela lê um capítulo, aquilo vai tocando o coração e vai ali caminhando. Ó, deixa eu só explicar para quem está conosco aqui. Hoje nós estamos aqui transmitindo, como o Luciano falou, em 15 canais diferentes. Então tem canais aqui que são nossos, né, da da igreja, meus pessoais, do, do Luciano, da Orvalho, é, é, enfim, da, da, da igreja Alcance. Então, nós fizemos um combo aqui de tudo, não só de livro, né, para chegar a é, esse Alcance ali. E eu também diria a mesma coisa. Né? O Luciano já disse no começo, esse mestre, esse homem de Deus, e, e uma figura assim, que é, eu, eu, eu, eu, eu brinco, assim, ele não deixou as raízes, porque ele era... Ele veio do Meio Batista né? Então quando eu leio o seu material, eu, é muito, muito legal assim a gente vê assim muitas similaridades no jeito de pensar, no jeito de, de estudar a palavra, de distrair as coisas do texto e sempre com profundidade e, e com uma, uma, uma unção de Deus assim abençoadora, viu? Eu tenho sido muito abençoado, leio o seu material, e, e ouço também, né? então eu gosto de, de repartir, e é, é bênção, eu digo de todo o coração, é benção mesmo, pode, pode seguir, pode ler, que vai ser abençoado. Mas, falando nisso, né? você, nós vivemos um tempo, essa foi uma outra motivação de, de escrever, e você também, a gente está vivendo um tempo diferente, eu não sei como foi lá no Alcance, e lá nos seus relacionamentos, que hoje você não está mais como o pastor titular da Alcance, o Marciano, que está lá. Mas aqui, por exemplo, é, é, nós perdemos muitas pessoas que morreram pela Covid, perdemos muitas pessoas cujos parentes morreram por causa da Covid. Eu estava fazendo a conta, em quatro meses foram 40, 43 pessoas, membros dessa igreja, que morreram em, em quatro meses. Então, uma média de 10%. 10 pessoas, fora aqueles que são agregados e uhum. assim por diante. Toda semana, três quatro funerais. Então, isso foi uma coisa muito pesada. E, e, e alguns sentimentos são sentimentos pesados que ficaram. Então, o primeiro livro que eu escrevi nessa pandemia foi sobre o medo, tá? Porque é um sentimento, assim, todo mundo com medo, medo de sair, medo de falar, medo de... Medo, medo, né? E aí, então, a ideia foi um livro bem pequenininho que pudesse ajudar as pessoas a olharem na perspectiva da palavra de Deus, como enfrentar o medo, né? lidar com o medo. E depois, então, esse do sofrimento, porque a gente via o coração das pessoas. A gente teve alguns casos aqui, por exemplo, muito pesados, um casal querido, líder de célula da nossa igreja, gente amada, né, é, é, morre com uma filhinha, uma filhinha pequena, tá? morre um de covid e logo depois, uma semana, morre a esposa, a filhinha fica sem o pai e a mãe, né? e a gente Nossa. ali com a, com a igreja, a família, os amiguinhos, a... porque a igreja é uma grande família, né? então existe um nível assim de sofrimento muito grande. e a gente fica pensando, Deus, e aí, né? quais são as suas respostas para esse momento, né? E, e eu acho que nesse tempo a gente precisa falar, pregar, aquilo que a Bíblia diz, escrever, mas a gente tem que também anunciar a esperança que Deus tem para as pessoas. Porque é, é, é, apesar da luta, do sofrimento, eu creio, eu creio num Deus que renova a nossa esperança, Amém. num Deus que pega os ossos secos. Essa semana eu estava lá no nosso encontro, nós estávamos juntos lá, em Sorocaba, e, e, e eu, num momento de devoção, é, é, eu falei, Deus, eu queria uma palavra tua, né, dá uma palavra. E, e eu, eu faço isso de vez em quando, viu eu abro a Bíblia aleatoriamente, eu falei eu quero saber o que o senhor tem para falar para mim. E caiu lá, Ezequiel 37, o vale de, de ossos secos. E ele diz, profetiza esses ossos. Aí eu tenho que confessar que eu levantei no quarto, eu estava sozinho no quarto, né, Levantei as minhas mãos e comecei a, a clamar, profetizar a dizer: Senhor, tem osso seco desse jeito, tem osso seco daquele jeito, daquele outro jeito, tem gente assim, tem osso seco na minha casa, Senhor. Eu quero agora, Senhor, falar que está aqui na tua palavra, tem esperança, tem jeito, o Senhor tem um propósito. Eu acho que Deus nos coloca nesse tempo, como igrejas, como pastores, como escritores, sei lá o nome que quiser dar mas para dizer que há algo novo em Cristo Jesus que a gente não pode deixar de anunciar Amém. e de experimentar, porque a graça de Deus é tremenda. Né? Eu não sei se já sentiu essa, esses moveres assim. Né? Como é que... Conta aí para a gente. Aí. É, é, é, é sempre uma coisa não planejada. Né? Não. É uma inspiração, é, parece que Deus nos, nos, nos provoca. E, e, e eu gosto sempre, quando, quando a gente faz isso... É, é, é, debaixo desse alinhamento com a palavra, né? Às vezes a gente tá só esperando, bom, se Deus quer fazer o osso, ele que faça. E <risos> Deus diz, estou contando com você, eu quero que você é. também fale. É, essa né? é uma coisa, Por que tinha que mandar profetizar, né? É só uhum. levantar, né? Exatamente. Então... Mas essa, essa maneira de Deus nos envolver naquilo que ele tem para fazer, eu acho fantástico. Né? Aliás, nesse mesmo encontro que a gente tava o o Michel, seu filho, estava falando dessa live de, de, de oração que começou, em primeiro lugar, por causa da, da, da, da sua esposa, é. que está abençoando tanta gente, é, é, é, há quantos dias? Ah, 500 e quase 600 dias aí. É, né? já, já, já passou de, de, de, de um ano e meio, né? todo dia, e a gente ouvindo testemunhos, então quer dizer, uma live começou com um grande volume de gente orando por uma situação que ainda não mudou, como a de vocês, mas no meio desse processo, quantos testemunhos? né Só os, os testemunhos que Michel deu de, de gente sendo curada é nas, nas lives. Então, assim, eu acho que o, o, o perigo é sempre a gente ir a, a, aos, aos, aos extremos. É, é gente que o tempo todo está fazendo promessas em nome de Deus, como se Deus fosse resolver 100% de todos os problemas de todo mundo de imediato. Né? Porque até tem coisas que não são resolvidas de forma imediata e que podem ser depois. Eu não sei você, mas já pensei muito naquele... Paralítico estava à porta do, do tempo que Pedro e João curaram, né? A Bíblia diz que ele era paralítico e nascenso, todo mundo conhecia ele ali, fazia muito pouco tempo que Jesus tinha transitado por lá. Aparentemente, nas vezes que Jesus passou, né? É, é, nada aconteceu, alguém poderia ter dito, de Deus não quis, mas, mas lá na frente aconteceu. Mas ao mesmo tempo que eu sou desse de sempre ver esperança, não aconteceu ainda, pode acontecer depois. É, eu acho que às vezes as pessoas têm medo da pergunta, e se não acontecer? Quase como se isso fosse falta de fé. Eu acho que a fé, antes de mais nada, ela precisa nos, nos fazer olhar para Deus como alguém que está acima de qualquer suspeita. Né? Quando a mulher de Jó está lá, e, e, e é difícil só julgar a mulher diante de todas aquelas perdas que envolvem os filhos, mas quando ela está lá e diz, seu Deus e morre, né? Jó fala, eu brinco, Falei esses dias na igreja, já falo que muito marido que usava falar para sua esposa ele disse: você fala como uma louca. Né? E ele, ele, ele tem um posicionamento que, que deixa claro assim: Deus está acima de qualquer suspeita. Então, é, eu acho mais importante é que quando a gente não tem respostas, é que a gente pode confiar em Deus. Só que, às vezes, eu gostei da ideia do livro. A gente acha que Deus também não quer responder nada e que a confiança tem que ser sempre só ficar quieto com o silêncio, quando na verdade a gente é que não percebeu as respostas. E. É o extremo, ou de gente que toda hora está prometendo que Deus vai ter intervenção quase que imediata em todos os casos que não é verdade, ou que se não é isso, então parece que nunca Deus vai Sim, fazer é. nada e a gente que viva cabisbaixo sofrendo sem essa mensagem de esperança. Então, mesmo quando a gente não vê intervenções em circunstância, a gente vê um Deus disposto Meu a intervir na gente. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem. Jesus diz, eu vim curar os quebrantados de coração. Eu preferia que ele tivesse dito, olha, eu vim para que ninguém tenha o coração quebrado. quebrado é. eu teria sido aparentemente mais fácil, mas ele está dizendo, o coração não, de vocês não, não, vai né? quebrar, mas eu vou estar tá lá para curar, isso. eu vou intervir. Então, Jesus prometeu, diz, no mundo tereis aflições. Né? Às vezes eu falo, gente, é uma promessa, mas não vejo o crente reivindicando o cumprimento dessa não. promessa. O Senhor prometeu, eu quero minha cota de aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. Né? Então, eu é acho isso, que o ponto é central do, do, do evangelho é, independente do que acontece do lado de fora, nós podemos... Podemos ter essa esperança de viver uma condição interior Perfeito. diferenciada, né? Então, é, é, é, Paulo eu mesmo que... quando fala das esperanças futuras, ele diz, nós não podemos ser como os demais que não têm esperança, nós temos. Não, eu acho que, por exemplo, tava lembrando aqui de um, de um sermão antigo meu, em que eu falo sobre fé no meio dos conflitos, né? E o que significa essa fé? Primeiro, é crer na integridade de Deus, que Deus... Ele não, não é um cara que está usando, que tem uma agenda escondida, que ele está uhum. fazendo. Não, ele, ele é íntegro, ele tem, um, ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem uma visão, mas ele é íntegro. Segundo, é crer no amor de Deus, que Deus nos ama acima de todas as coisas. Crer no poder de Deus, porque ele está agindo. E crer, no, e crer no propósito que ele tem para a nossa vida. Então, quando a gente consegue ter essa visão, a gente consegue ter alegria no meio do sofrimento, a alegria é no meio da tristeza, né? Como a gente está falando e, e, e sabe que Deus está usando, né? Está fazendo e que a qualquer tempo Ele pode fazer algo inusitado, mas também se Ele não fizer, né? Como diz aquela aquela música, né? Que a gente canta, né? Ele continua sendo Deus, né? Porque a nossa esperança e aquilo que Ele prometeu, Ele vai além. Não é dessa leve e momentânea tribulação que diz o apóstolo Paulo, também diz o apóstolo Pedro, né? que essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar não é, a tudo que está claro. se sendo preparado por Deus. Bom, a gente está alguns minutos do nosso final aqui. Deixa eu ver quanto tempo nós temos aí. Então, daqui, daqui dois minutos eu vou começar a responder, nós vamos aqui, começar a responder perguntas, tá? O então se... eu fica com as mais difíceis, eu com as mais Não, fáceis. eu como sou o diretor aqui do programa, eu vou jogar tudo para você. <risos> <risos> Essa é a vantagem, viu? Tá certo, tá <risos> <certo>. <risos> ok, então ó, fica a dica para você, se você quiser entrar nos canais, coloca lá a, a, a imagem para ele, se você quiser adquirir ou no canal de venda lá da Orvalho, ou no meu canal, pascualpiragini.com.br, você adquire um dos livros e ganha o outro de presente, tá? E isso fica até enquanto a gente tem lá o estoque, não é? se não me engano são, são 500 livros que estão nessa, nessa promoção, e aí então você pode, pode participar. E, e a gente quer que você possa, quem sabe, ler, desfrutar e presentear, dá para alguém que está vivendo um momento difícil... E, e vai caminhando isso, aproveita para deixar uma semente do Evangelho. Eu não sei se, aí, se a nossa produção já tem aí algumas perguntas para lançar para a gente, e aí a gente vai caminhando aqui, joga aqui para a gente se puder, tá? Eles vão lá se preparar, é, Luciano, dá uma palavra aí antes da gente entrar, né, diante de tudo isso que a gente conversou, qual é a tua palavra, qual é a tua mensagem que você gostaria de... De, de dividir com a gente aqui, eh, antes da gente responder as perguntas. Então vamos lá. É, de forma breve, né, um, um, um texto que eu tenho tentado dar assim, muita atenção, Pascoal, muita ênfase também, é, é quando Paulo, em 1 Coríntios 15, né, diz: se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os homens os mais infelizes. É, a gente não pode, de forma alguma, né? É, é, é transformar o evangelho que sempre teve o foco na eternidade é, em, em algo apenas de benefícios momentâneos é lógico que a gente não nega que exista o efeito colateral de, de benefícios momentâneos. Né? Não estou aqui tentando dizer que ele só tem benefício eterno, mas se a gente perder esse foco, Paulo disse, nós somos os mais infelizes. Então, é, eu, eu, eu, eu fico feliz em saber que a gente pode experimentar intervenções de Deus em, em problemas familiares, de, de, de saúde, é, é, é, financeiros, mas eu, eu acho que o evangelho nos chama a olhar para a obra que Cristo fez e sempre tem em mente o seu grande desfecho. Né? Jesus ressuscitou Lázaro, mas eu acho que quando Jesus chorou, outro dia alguém falou para mim: Mas não faz sentido Jesus chorar se sabia que ia ressuscitar o amigo. Ele já estava falando Eu, eu falei para as pessoas: Eu, particularmente, não acho que ele chorou o amigo. Eu acho que, que o, o choro dele é, é, é a Pelo... dor do dano do pecado no mundo, a morte estabelecida em toda a humanidade. É talvez imaginar que daqui a pouco Marta e Maria podia estar enterrando Lázaro de novo, porque Lázaro morreu de novo. Ninguém para para pensar é, nisso, é. talvez, mas. Né? E a própria. A própria própria a empatia dele com, com, com a dor de todas aquelas pessoas. pessoas. Eu, eu tá? acho que esse talvez seja o ponto central. Mas a, a Bíblia nos mostra que um dia ele vai enxugar dos olhos toda, toda a, lágrima, a lágrima, que não haverá mais dor, que não haverá maldição. Né? E, então, assim, nós não podemos deixar de anunciar o um Evangelho que ainda que possa trazer alguns benefícios nessa, nessa vida, nada disso, nem as intervenções momentâneas de Deus, se compara com a eternidade com Cristo. O que parece que motivo de, é, é, eu, eu tenho falado bastante sobre o assunto do livro, né? que Deus transforma a tristeza em alegria, parece que para alguns é só se Deus resolver um, um, um problema imediato. É gostoso ver o mover de Deus, mas quando os discípulos voltam empolgados, dizendo, Senhor, no seu nome os demônios submetem, Jesus diz, alegrai-vos antes, o porque os vossos é nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E, e eu tenho visto muito pouca gente demonstrar a alegria da salvação. Né? A situação está difícil em casa, mas meu irmão, você está salvo? além da expectativa de Deus mudar o momento, né, é, a gente não pode deixar de celebrar. Então, assim, é, é às vezes alguém no dia da seca que não consegue ter alegria na salvação apenas porque as finanças ainda não estão em ordem. Então, uma preocupação no meu coração é que a gente não deixe de crer no que Deus pode fazer aqui, nem de pregar, porque a pregação promove a fé, mas que a gente jamais limite a alegria a apenas circunstâncias mudadas. Acima de tudo, o que já podemos, né, desde já viver o o antegozo da salvação, mas mirar sempre aquele desfecho. Né? Paulo dizia, eu vou deixando que fica para trás, eu vou prosseguindo, e dizia, eu estou de olho no alvo. Há um prêmio da soberana vocação, Sim. há algo nos aguardando. Então, o, o, o problema nenhum deveria nos desanimar de perseguir essa, é, é, essa dimensão eterna, Plena de alegria e gozo que nós temos. Então, o, o, o, o tempo todo eu tenho tentado usar oportunidades, ainda que pequenas, para dizer, gente, vamos olhar para frente, vamos lembrar do que é eterno, né? E isso, eu tenho certeza, vai nos, nos dar muita força e sustento, além de qualquer outra coisa que venha como Ô, efeito Luciano, colateral. Eu separei as melhores para você aqui. Puxa, viu? pessoal. A primeira aqui, que vem do Alexandre, né? Alexandre Kiode, Chio... eu acho que é isso, tá? Acredito firmemente que o sofrimento é resultado de pecado. Confere. Se a gente falar do, do sofrimento de uma forma genérica na humanidade, sim. Personalizada, é, aí fica difícil sustentar. Aliás, foi a dificuldade que J teve com os amigos, né? Exatamente. Porque os meus amigos estão lá para apoiar, daqui a pouco, era a mentalidade que todo mundo tinha, diz, cara, você tem que ter feito alguma coisa para causar isso. E é muito difícil... Para quem está vivendo uma dificuldade e sabe da integridade diante de Deus. Poxa, Ezequias vira para a parede e diz, eu tenho andado diante do Senhor integrado. O cara sabe que Deus sabe tudo, não adianta esse discurso se não for. É muito difícil para quem está numa situação como essa, às vezes ainda colher a acusação, deve ter feito algo ruim. Tem gente que fez algo ruim e não está colhendo. Né? Então Paulo diz que há pecados... Que, que serão julgados imediatamente, e há outros que só na eternidade. Só na eternidade. Então, é, é, é, ao mesmo tempo que a, a, a situação ela é verdadeira, quando a gente fala do estado geral da humanidade, é, tem sofrimentos que, que, às vezes, é consequência do pecado de outro. Um cônjuge que foi abandonado, Meu fez é. tudo direito, mas ele vai colher a decisão de outro, não é o pecado dele. Então, eu acho que a gente só tem que ser cauteloso e cuidar com algumas afirmações absolutas. No sentido generalizado, eu acho que cabe. No pessoal, mas é, não cabe. Outra pergunta da Daniele Dias, tá essa também é boa. Sofrimento... E você ter acesso às é. perguntas, você joga realmente <risos> tudo para mim. né Sofrimento humano é predestinado? Olha, eu acho que algumas questões a gente até pode dizer que cabe. Por exemplo, Jesus anunciou que quando os apóstolos fossem pregar o evangelho, eles seriam perseguidos. Havia todo um, um contexto que a gente tanto pode discutir se foi só antecipado, porque eu acho que às vezes a, a, as pessoas confundem presciência com predeterminação, é uma outra discussão que não dá nem para a gente mexer. Mas alguns casos, né, por exemplo, Saulo recebe a visita de Ananias logo no início da conversão, né? E, e, e houve uma notícia que é uma mensagem de Deus Você vai descobrir o que é padecer pelo meu nome Eu acho que algumas coisas, mas muitas vezes eu acho que elas estão mais ligadas à oposição do evangelho Às vezes já, já fazem parte de um plano é, maior Eu acho que o grande temor que eu tenho é que quando a gente coloca assim parece um fatalismo Isso, tá? e eu, eu particularmente tenho muita dificuldade é, com isso Eu acho que que, ah, que não há esse fatalismo eu acho que a vida da gente no caminhar com Deus também envolve as nossas decisões. Né? E aí eu, aí eu entraria no, no que Deus diz em Deuteronômio, eu ponho diante de vocês a vida, a morte, Isso. a bênção, a maldição, é escolhas. Então, as escolhas ah. é, é, elas vão gerar muitos problemas. Paulo, quando está naquele navio antes do, do naufrágio, que vai parar na ilha de Creta, é, é, ele, na ilha de Malta, ele disse, vocês tinham que ter me ouvido e não sair de Creta, para evitar esse dano e prejuízo. Quer dizer, tem dano que é desnecessário. Antes de sair, Paulo está dizendo, gente, a viagem vai ser turbulenta, não vamos sair. E lá na frente, eu brinco, ele faz o papel da esposa. Eu falei, eu disse, <risos> ninguém me ouviu. Né? Ou seja, aquilo podia ser evitado. Boa. Então, olhar para aquilo e dizer que foi pré-determinado, é. não, não, não se sustenta. Então, eu acho que pode ter algumas poucas situações, numa escala muito menor, muito mais ligada à pregação do evangelho, que eu não descartaria, mas no grosso, eu acho que a maior parte do tempo isso tem a ver com escolhas e decisões, às vezes nós, às vezes de outros, de um governo, né, que, que nos afeta, de, de alguém da família e etc. Tá. Outra pergunta que eu achei interessante aqui, da Sara Almeida, né, e essa é uma pergunta sintomática, né, a gente pode até pensar um pouquinho no contexto dela. Por que Deus não interfere na dor e nem na maldade? Na verdade, a gente não pode dizer que ele não interfere, mas eu acho que a pergunta é muito mais de uma forma plena e generalizada. O que você diria para a <risos> <risos> Boa, cara. E Jesus sempre respondeu a pergunta, pergunta com, com outra, outra, não é? Você já veio com a barba dele, então já está lançando aqui. É. Uh, eu, eu, eu acredito, é, por exemplo, quando Jesus disse vem curar os quebrantados de coração, é, é, eu, eu gosto daquele texto de Isaías 61, que Jesus já lê logo de cara em Nazaré, no primeiro sermão público, ele diz, Deus enviou-me a curar os quebrantados de coração, vou resumir aqui Isaías 61, de 1 a 3, a consolar todos os que choram, não diz alguns, a pôr sobre os que choram se si é uma coroa em vez de cinzas óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Nenhuma dessas promessas fala necessariamente de mudar a circunstância, mas fala de mudar a condição interior, né, então assim, eu não diria que Deus não intervém na dor, Ele muitas vezes não não impede algumas coisas de acontecer, né, como a gente gostaria que fossem impedidos, mas eu acho que sempre haverá um recurso, e essa é a esperança do Evangelho, ou Deus muda a circunstância, ou Ele nos muda, mas sempre haverá uma, uma intervenção. Agora, há alguns casos que a gente que está no Ministério acompanhando tanta gente, dá nó na cabeça da gente, a gente tenta usar tudo que conhece de Bíblia, e eu acho que essa é a hora de recorrer ao que você falou, de um dos pontos do sermão, né, olhar para a integridade de Deus, meu pai citava muito quando era criança, Deuteronômio 29, 29, as coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas a nós uhum. e nossos filhos para sempre. Eu queria ter resposta para tudo, eu acho que a eternidade vai ser pouco para as é. perguntas que eu tenho para fazer para Deus eu, lá no céu. Eu acho que uma das questões que estão aqui por trás, né, é que a gente tem que olhar em que, em que dimensão. Porque a Bíblia sempre diz que Deus vai interferir na dor e na maldade. Tá? Mas ele quando? diz... Exatamente. Ele diz que ele vai enxugar toda a lágrima num determinado tempo e vai aniquilar todo o mal, inclusive Satanás. Né? Num determinado num tempo. Num determinado tempo. Então, quando a gente olha na perspectiva... Às vezes, do momento em que a gente está vivendo. Parece gente, que não. Parece que não. Mas a gente, quando olha na perspectiva de um Deus eterno, a gente vê que ele tem a sua graça. E uma coisa que sempre mexeu comigo, e às vezes é, é, Deus usou isso para entender algumas coisas, eu dizia assim: por que Deus não, não acabou com Satanás logo de uma vez? porque se ele tivesse acabado, né, e tal, e aquilo, vai, não teria isso, não teria aquilo, tal. E aí um dia eu estava pensando, daquelas coisas que você não lê em livro, mas que você, o espírito ministra, eu assim, por misericórdia de você. Como? Acaba logo com Satanás. É. Mas no dia em que eu decretasse a justiça definitiva, eu teria que julgar toda a raça humana. Então eu mantive a misericórdia para poder estender a minha graça para com você. Aí eu me arrepiei todo, falei, tá bom, senhor, já entendi, vou ficar quieto. Está bem aqui alinhado com o Pedro, né? Porque ele não <risos> volta depressa também, porque às vezes a gente fica, volta logo, Jesus, Mara, nada tem que resolver, <risos> é. mas a Bíblia diz né, que ele está ele esperando que mais gente se salve, né? e é um, é um outro argumento. Agora, essa eu vou colocar para você, porque tá, é o teu livro, né? Deus também pode transformar alegria e tristeza? Sim, essa é uma outra mensagem que eu tenho, um dos capítulos do, do livro, Tiago fala isso, converta-se a vossa alegria e tristeza, né? o, o, o, o, o gozo em pranto, dependendo da versão, mas quando acontece isso, normalmente esse chamado de Deus também tem um contexto, ele vai falar de pecado, porque o pecado, eu, eu não chamaria ele de alegria, ele é uma falsa alegria. Mas é uma alegria temporária. Se fosse ruim o tempo todo, do começo ao fim, ninguém cometia. Né? A gente sabe que o, o dano, o fim, é terrível. Mas o momento, às vezes, leva alguns a acreditar que que, que, que vale a pena. É, é, vale lembrar que Deus deu outras alegrias para o homem desde o início, que não, não era só relacionamento com ele. Adão, antes da queda, estava pleno com Deus. Deus disse, vou te dar a esposa porque você está solitário. Né? Deus fez uma variedade de comida. Né? eu sou do, do time que, que aprecia a criação, principalmente eu a também, comida você eu também. disse que eu sou, fiz a operação no estômago e não na cabeça <risos> <risos> aí eu fico dizendo poxa, ele podia ter criado uma fruta só com todos os nutrientes, com tudo da mesma cor, o mesmo cheiro, acho que seria um tédio mas resolveria né? ele fez frutas sazonais, o que você precisa num, numa época, depois muda aquilo né? é, é, ou seja, Deus foi dando outras alegrias, o que Deus não queria eram alegrias que concorressem com ele e quando isso entra essa falsa alegria nos afasta de Deus, só existe um remédio para ela. Né? Ela tem que ser substituída por tristeza. Não uma tristeza permanente, É que Paulo fala de segundo Deus, que é o arrependimento para a vida, porque só quando a gente sai da falsa alegria do pecado para essa tristeza do arrependimento, aí sim Deus pode transformar a tristeza na verdadeira alegria. Eu estava me lembrando de um, de um texto, agora não está não tá me vindo aqui a referência, é do Velho Testamento, é, no, que o diz... O autor de Hebreus dizia assim, Conforme alguém em certo lugar disse, quando a gente esquece eu imito aquela cara de <risos> Hebreus e diz, como disse alguém em certo <risos> é, lugar. Que ele fala que Deus destrói os castelos de areia, né? Que a gente vai, os castelos que nós construímos. Às vezes nós construímos castelos de areia que Deus tem que destruir, porque eles não têm substância para aquilo que ele quer realizar na Exatamente. nossa vida. Eu vou terminar com essa última pergunta e a gente já está caminhando para o final. E aí a gente vai para as considerações finais. Então, a Ruby Flora, lá de São Paulo, ela escreveu o seguinte, como não se abalar em tempos de crise? Eu acho uma pergunta muito apropriada para a gente encerrar. Eu vou responder com, com o cântico de, de Abacuque. Abacuque 3, de 17 a 19, eu vou ler na Nova Almeida atualizada aqui, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da de oliveira decepcione, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas apareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Vou, vou fazer uma pausa. Uma época em que toda a economia dependia da agropecuária. Né? Eu, eu brinco que fosse falar em linguagem contemporânea, mais descolada, era ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, como dizia a geração dos meus pais, que vai tudo para o beleléu. É, ele diz assim, mesmo assim eu me alegro no senhor. Né? uma outra versão diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu acho que a capacidade de não se abalar é, é, é sempre mirar não a circunstância mas Deus, no Salmo 16, Davi diz, tenho, verso 8, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado, né? se não serei abalado, não é que não vou ter problemas, mas porque causa da presença do Senhor, ele está dizendo, eu não seria abalado, ele diz, por isso, meu coração se alegra, meu espírito exulta, e essas são palavras que precedem o verso 11, onde ele diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria, eu acho que quando nós temos circunstâncias que abalam, a gente precisa saber onde colocar o foco, quando Paulo em 2 Coríntios 4,16 diz, por isso não desanimamos, cara, é uma afirmação ousada, né? Outro dia alguém falou, pastor, a gente pode chegar nesse estado indesanimável Falei, bom, Paulo está dizendo, por isso não desanimamos Não que ele nunca desanimou, ele é sobre isso Mas ele está falando de algum segredo que aprendeu E ele vai falar sobre atentar não nas coisas que se vêm E sim nas que não se vêm e diz, as que se vêm, né, elas são é, é, é, passageiras, elas são temporais Mas as que não se vêm são eternas Então eu acho que essa questão do foco E uma das coisas que eu tenho procurado falar de alegrar a, a, a, na salvação, no Senhor, a eternidade, nunca quero desmerecer o que alguém pode experimentar Deus fazendo na terra, mas assim, se nós tivermos um foco na pessoa de Deus, na comunhão com ele, no sustento que ele traz, na eternidade, Paulo diz isso, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, né? porque tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso não é posso realizar, é posso aguentar, Aguentou. então o relacionamento com Deus e o foco certo nele é o que nos ajuda a não se abalar. Amém. Queridos, olha, Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Privilégio é meu, estou feliz e, só dessa live e, contigo. E que delícia né? a gente ouvir você e aprender esse seu jeito tão profundo nas Escrituras. Muito obrigado, que Deus continue te usando. Fica aí a nossa, a nossa alegria de você ter participado conosco também. Que Deus abençoe você, é a nossa oração. Amém.